Sim. Como é que te chamas? Mariana, e tu? És o Ricardo, certo? Sim. Quantos anos tens? Eu tenho 14, e tu quantos anos tens? 14. Onde é que moras? Em Alberca, e tu onde é que moras? Também em Alberca. O que estás a fazer? Estou a fazer um trabalho e a falar contigo no Skype. E tu, o que é que estás a fazer? Estou a falar contigo. o que O que é que estavas a fazer? Ah, estou a falar com um colega meu. Tenho um -me trabalho e não estou a perceber nada do que é que é para fazer. Que disciplina? Um, português. Português? No computador? Sim, eu vim, vim saber se alguém estava online para fazer as perguntas. Quem é o colega? O Ricardo. Tu não Sim. tens nenhum Ricardo na turma? É um aluno novo. Ah, olha, já te avisei, se isso é uma pessoa que você não conhece, não me fales com ela. Sim, sim, dá-te que aqui, é da turma. Espero que sim, se não, já sabes. Olá, outra vez. Olá. Desculpa, tive de ligar-te com a minha irmã. Não faz mal. Gostava de te conhecer melhor. Sim, hum. eu também gostava de te conhecer melhor. Achas que podemos marcar um encontro? Hum... Quando é que queres? Amanhã dá-te jeito? Sim. A que, horas? a que horas? Pode ser às quatro pode então a rosa? Ah, sim, sim, sim. tá bem. Pronto. Adeus. Até amanhã. Fica à tua espera. Ok, tchau. Já conseguiste acabar isso? Já. Está bem, sim. Até então, como é que ficou? Pronto, já sei como é que é de fazer o trabalho. Mas é sobre o quê? Uh, é um trabalho de português. É muito complicado. Olha, amanhã vou ter que fazer um trabalho de grupo. Outro? Sim, isto é para outra disciplina. Para quê? É para... Para... Educação Tecnológica. Tu já não tens Educação Tecnológica? Tenho, sim. Não, não tem. Isso acabou no Itaú. Não, agora tem outra vez deixa mais atualizada. Olha, eu amanhã tenho que ir às quatro a uh, ter com os meus colegas. Tu tens a é certeza que vais ter com os teus colegas? É que estás muito atrapalhada a falar. Tu estás a dizer que vou ter com os meus colegas? Quais teus colegas? Olha, onde um eles foram agora que eu tinha falar com ele por causa do trabalho português? Então eu vou-te levar à Malva Rosa. Não é preciso. Vou levar-te. Uh, não, não é preciso. Eu saí sozinha. Mas eu leve-te. Mas, mas eu não conheces essa parte do lado nenhum, por isso eu vou te levar. Então vais levar e depois... Sim, está bem. Espero que este desmatem a verdade. Está bem. É que eu já te avisei. sim vá vai tomar